Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Bendito seja esse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo, que nos resgatou da maldição através do teu sangue derramado na cruz do Calvário. Essa manhã de oração estava refletindo, e ao término da minha oração, eu passei, ou melhor dizendo, ao término da minha oração, estava refletindo-me a respeito desse texto escrito por Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. E, no entanto, este é um capítulo tão conhecido, Tão enfatizado, eu lembro no início da minha conversão, ou mesmo antes das canções românticas baseadas naquilo que aqui está escrito. Onde Paulo começa logo no versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tinha, e vai por aí. Ainda que eu, versículo 2 que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, de nada isso me aproveitaria. O amor é paciente, versículo 4. É benigno. O amor não inveja, não se vangloria e não se soberbece. Por que eu enfatizei por demais, finalzinho versículo 11? Porque, infelizmente, quantos não entendem bem esta mensagem? na profundeza de um chamado, porque todos nós temos um chamado. E cada um para exercer o seu chamado de forma específica, quer seja cantando, quer seja tocando, quer seja trabalhando na vida secular. Mas quantos, infelizmente, fazem por tantas motivações que não seja a motivação verdadeira que é o amor. E novamente eu volto, me reporto, me enfatizo, insisto sobre o que está testificado no, cap no versículo 11 desse capítulo 13. Por quê? Porque aqui testifica que quando eu era menino, falava como menino. Outro dia eu liguei fui assistir um vídeo e tinha uma enorme quantidade de visualizações sem querer julgar o vernáculo do pregador, que infelizmente era mais paupérrimo do que o meu. Porque às vezes eu tenho um hábito, não sei se é porque a gente convive na lida diária, às vezes nós temos a mania de engolir os S e vai por aí afora. Mas esse homem conseguiu e o que me entristeceu foi o pedantismo desse indivíduo, uma sofomania, ou seja, ele era alguém que achava que sabia muito mais falava de coisas que não entendia, como se entendesse a fundo. Baixa vista que esse infeliz, nas suas preleções... Por curiosidade, eu fui ver alguns outros vídeos. O tanto de celeuma que ele arruma, o tanto de textos que não tem nada a ver, o tanto de heresia, melhor dizendo, que ele prega. Eu não vou nem citar o seu nome. E eu pensava que geralmente as heresias partiam de pessoas como... Muitos teólogos que seguem a linha do te, da teologia liberal, outros seguem a teologia progressista. Pessoas que eu não me vejo que com certeza, eu não sei um décimo que eles saibam. Outro dia eu estava ouvindo um outro, esse sim, é um teólogo conhecidíssimo, não vou falar o seu nome, eu costumo, não há necessidade disso. E como esse homem foi benéfico no início da minha conversão. Inclusive, de certa forma, entre o meu, como o meu, ele foi uma das motivações que eu começasse a me envolver com o ministério da igreja presbiteriana Na verdade, quem me envolveu mesmo foi o pastor da qual eu faço parte da igreja dele. E o incrível que pareça que esse pastor da qual eu líder da igreja que estou nela, ele sabe tanto, mas não demonstra saber. E se não houver entendimento e sabedoria por minha parte, com certeza eu ou qualquer outro subjulgaria a pessoa dele. Mas louco sou eu de saber disso. Porque eu sei que ele conhece muito, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas sei que ele foi forjado e na simplicidade dele viver é que me cativou. Eu sempre falo isso, eu já falei isso na igreja. Um dia eu cheguei, na, eu estava num seminário. E esse seminário havia homens engravatados, homens cheios de conhecimentos, enfim. Havia muito conhecimento nesse dia específico. Eu não sei, nesse seminário. Mas havia tão pouca entronização, tão pouca teofania, digamos assim. Até que me chega esse que hoje é o meu pastor. Sem terno, sem gravata, com uma simplicidade terrível. E a gente, como eu não deixo, infelizmente eu tão preconceituoso, fiz uma avaliação daquilo que eu vi da performance dele, da sua indomentária. Mas de repente eu vi Deus falando de uma forma profunda, edificante, e sobrepujou a todos aqueles que falavam do grego, do hebraico. Não que o meu pastor não saiba, eu sei que ele sabe. Aliás, todo aquele que quer, que quer se tornar um um pastor dentro do... A minha igreja, com certeza, é imprescindível que tenha um conhecimento profundo da hermenêutica, da homilia, não cair do céu de paraquedas. Mas por que falo isso? Porque este falhou a não somente esse, mas tantos outros que, graças a Deus, indiferente de serem presbiterianos ou não, a grande verdade é que, infelizmente, esse era presbiteriano. Só que achou que sabia por demais. Outro dia, novamente, eu estava falando e ouvi ele em suas preleções. Oh, meu Deus, sem querer fazer juízo de valores. Como ele desvirtuou do que é a palavra de Deus. Numa preleção antropocêntrica, o ego inflado, conhecedor de tudo de todas as coisas. Mas... Errou longe, errou feio o caminho de Nosso Senhor. E o que aqui está escrito, das Sagradas Escrituras, a grande realidade é que seja um célebre pensador, como muitos são, muitos, pô, muitos acabam até apostatando da fé, ou seja, um ignorante, um pedante, um sofomaníaco. Eu, no meu caso, estaria mais para me tornar um sofomaníaco. Ou seja, porque não tenho um seminário profícuo, como muitos dos meus líderes têm? Não tenho conhecimento profundo como muitos, como deveria e como deve ser o caso de cada um. Talvez estaria como este estúpido desse infeliz pedante, arrotando aos quatro cantos e atraindo muitos seguidores para falar das suas heresias, dos seus enganos, dos seus engodos. Mas graças a Deus, por isso é que eu me deparei com isso, porque Deus me colocou num caminho de renúncia, de dor, para não ir além daquilo que Ele deseja. Não sou teólogo, não vou querer passar aquilo que eu não entendo. Mas eu sempre costumo dizer que para ser um ministrante da palavra e entendedor do que aqui está escrito, basta me esmiuçar, mas na época de hoje, essa aqui é a Bíblia, Thompson. Eu tenho uma outra aqui que é King James e tantas outras que tem são Bíblias de estudos, além de termos a Internet. E com um clamor, pedindo a Deus pela Sua misericórdia que nos ensine e que coloque pessoas idôneas, como é essa igreja que faço parte. Com certeza, dificilmente, a não ser que seja por ignorância ou por soberba, digamos assim, ou que é pior por obstinação. Quantos que talvez como esse pedante Sejam pessoas sinceras, mas são obstinados. Ele chegou ao ponto de dizer que Jesus Cristo já voltou 70 anos depois que ele foi crucificado. E entre tantas outras disparidades. Por isso é que eu olhei nisso aqui. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É imprescindível, é necessário que nós venhamos a viver apenas aquilo que Deus nos dá. Eu costumo dizer que não é necessário que eu seja um astrônomo para que eu possa entender que o Sol não passa de uma estrela, que não é necessário que eu seja um geólogo para entender que a Lua é um satélite pertencente à Terra, ou melhor dizendo, que a Terra é formada por camadas, enfim. Não é necessário que eu seja um médico, um oncologista para saber que o câncer, é o crescimento irregular de uma célula. Como também não é necessário que eu seja um teólogo, bom seria se eu fosse conhecedor da teologia do grego, do hebraico, para entender os meandros da hermenêutica. Mas eu posso mesmo não ser um teólogo, esmiuçar-me no que aqui está, debruçar-me e pedir a Deus que anule o meu ego, o meu eu para que eu passe não aquilo que eu não entenda, mas simplesmente aquilo que Deus colocou no meu coração e que traga edificação para outras vidas. Esse é o meu propósito. Para que, em, que se conclua e se confirme aquilo que está nesse capítulo, porque ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse o grego, o hebraico, ainda que eu falasse a língua dos anjos, muito embora isso aqui seria talvez um hipérbole e quantos ignorantes não tem isso aqui como orar em línguas e vai por aí, entre tantas outras disparidades. Mas vamos lá, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor. E Jesus tem um texto tão maravilhoso que diz o seguinte, aquele que ouve as minhas palavras, aqueles que seguem e obedecem os meus mandamentos, este me ama. Amar a Deus qualquer um, se nós chegarmos dentro de uma delegacia, e procurarmos alguém que matou 10, 20 pessoas e está disposto a matar e perguntar se ele ama a Deus, com certeza ele vai dizer sim, eu amo. Se nós chegarmos diante de um assassino, de um estrupador, de um, um biltre e, e perguntar se ele ama a Deus, ele dirá que o ama. Mas quem ama a Deus faz a sua vontade e submete ao que aqui está escrito, sem acrescentar, sem diminuir, mas simplesmente se colocando segundo o querer e a vontade de Deus. Bendito seja o teu santo nome, que Deus tenha misericórdia de mim, que eu a faça apenas aquilo que está no coração dele e não no meu, que me livre da obstinação que já me fez tomar tantas decisões que não era para eu ter tomado. Mas glória a Deus que a sua misericórdia foi comigo, não permitiu que eu me perdesse, permitiu que eu tomasse as decisões para entender que eu não sou nada e que ele é tudo em minha vida. Que assim seja com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.